E aí, tudo bem? Você sabia que é possível enviar uma mensagem de texto, um SMS pedindo auxílio para a Polícia Militar pelo 190 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193 com o seu celular? Não sabia? Pois é. A Polícia Militar do Estado de São Paulo possui um serviço de comunicação com a corporação tanto para o 190 quanto para o 193 através do SMS, através da mensagem de texto partindo do seu celular ou seja eles atendem via sms só que esse serviço ele é destinado para pessoas que possuem algum grau de deficiência na fala ou auditiva então se você ou algum amigo suir algum grau de deficiência auditiva ou da fala que prejudica a comunicação com o telefone no momento de necessidade, principalmente em áreas remotas, vá com ele ou vá você fazer o cadastro do seu celular, do seu número de telefone em algum batalhão da Polícia Militar para liberar esse serviço. Área remota não tem CEP. Área remota tem no máximo coordenadas de localização, seja geográfica ou seja coordenadas planas. Já é difícil você ter rede de celular 4G para você pedir ajuda através da internet para algum amigo ou alguma autoridade já é difícil ter a 3G para você fazer uma ligação e é muito mais provável que em área remota você consiga sinal 2G e nem sempre esse sinal 2G você consegue estabelecer uma ligação telefônica via voz com as autoridades ou com algum amigo pedindo ajuda mas se tiver um pouquinho de sinal GSM, um pouquinho de sinal 2G na barrinha de, de sinal do seu celular, vai ser o suficiente para enviar uma mensagem de texto, enviar uma mensagem de SMS pedindo ajuda. Vai ser mais eficiente ainda se você utilizar algum aplicativo que mostre a sua localização, que traga suas coordenadas e que permita que você compartilhe, essas informações, ou seja, a sua coordenada via SMS para 193 ou 190 com o pedido de socorro. Esse tipo de serviço vai salvar vidas, já salva vidas né? e junto com SMS, se conseguir enviar a sua coordenada de localização, vai tornar essa busca, esse resgate muito mais eficiente, muito mais rápido, vai salvar mais ainda. Eu vou deixar um vídeo da apresentação desse serviço, um vídeo, eu vou deixar um vídeo institucional da Polícia Militar com a apresentação desse serviço. Mas eu gostaria de deixar uma sugestão para a Secretaria de Segurança Pública, que se pudesse estender esse serviço, não só para deficientes auditivos ou da fala, mas também para membros de entidades ou empresas que fazem alguma atividade em áreas remotas. Seja o turismo, seja esportivo, seja uma atividade profissional, para que esses também possam utilizá-lo. Vai tornar muito mais eficiente as, as operações de busca e resgate. É isso aí, espero que tenha gostado. Sensível à inclusão social e sabedora do seu papel na sociedade, a Polícia Militar desenvolveu o um sistema de SMS para pessoas surdas com deficiência na audição ou na fala. Todos os batalhões da Polícia Militar estão habilitados para fazer o cadastro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das nove às dezoito horas. O procedimento é simples e rápido. É necessário a apresentação de documento de identidade ao policial militar que fará o cadastro. Feito o cadastramento, pronto, a pessoa surda, com deficiência auditiva ou na fala, já está totalmente incluída no serviço de chamadas de emergência 190 da Polícia Militar. O cadastro permite a realização de chamadas de emergência por meio de mensagens escritas, enviadas por aparelhos celulares SMS. Mas atenção, este serviço só é disponibilizado a pessoas surdas com deficiência auditiva ou com deficiência na fala. Não perca tempo, é um direito seu ter acesso ao serviço de emergência policial. Procure uma unidade da Polícia Militar e cadastre-se. Para localizar o quartel da Polícia Militar mais próximo de você, basta instalar o aplicativo PM com você em seu celular e fazer a busca. Assim que a Polícia Militar do Estado de São Paulo trabalha, para todos os cidadãos caminhando junto com você. Polícia Militar, você pode confiar. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos do canal são apresentações simplificadas,